esse daqui? Ah, mano, sei lá, faz um bagulho gostoso aí, um cozinho padrão, né? Deixa comigo, montar, ó, top pra gente, ó, uma coquinha, ó, vai ficar bom. Deixa eu ver o que mais. Mr. Pepper, né? Uma canelinha com coco ó, fino. Mano, fechar com chave de isso aqui, ó, uma goiabinha, um eucalipto, ó, Vai ficar doido, top essa essência. Pô, mano, eu vou montar aqui o rocha porque né é lei do doente, tá ligado? eu tô aqui primeiro. Posso montar aqui, mano? Eu Pô, sei, mano. mano eu Você sou... sabe, então eu sou morto. Porque, velho, eu sei lá, eu acho os rote que vocês montam aqui muito... Pouca fumaça, mano, é, um entendi. gosto meio, sei lá, acho que vocês são meio ruim. Eu vou montar aqui um roche. Eu vou, mano, peguei esse, esse aqui lá dentro. Não sei se podia pegar, mas eu acho que é bom mano. Tá, top. É, tipo... Não, mano, tá maluco, velho. Usa aqui o garfo, velho. Ah, tá. Mas, relaxa, eu sei, eu sabia que era o garfo. Não sei porque que você me deu isso aqui, eu tava só testando. Mano, relaxa, relaxa. Véio. É top aqui. Eu, mano, eu manjo, véio. mano. Já falei, os, os rochas que monta aqui. É tudo meio fraco. Essas paradas, pode ficar tranquilo, velho. Pode ficar tranquilo. Que aqui é massa. Jogo, é só jogar aqui, né? É. Não, Não, calma, eu sei montar, velho. Relaxa aí. Não, mas você tem que dar uma Calma aí, mano, você sei montar, velho. Porra, aqui tá top. Mas, beleza, eu, eu, você fica aqui, ó. Não mexe não, mano, porque aqui que é top, aqui que sai fumaça Eu vou pegar o alumínio ali da cozinha Não, mano, tem um alumínio aqui, ó Mano, claro, né? É, esse é alumínio? É, alumínio, velho Alumínio próprio é na grelha. Mas esse papel aqui é o que? Você usa usar ele? ele? É, você usa ele com alumínio Ué, pra usar com alumínio, assim? Não, velho Não, assim. mano, não Você usa ele primeiro pra limpar aqui Não, ah, mano, relaxa, eu sei é o lado brilhoso, né? Não, velho. É o lado fosco. Mano, é por isso que, velho, não sai fumaça com vocês. Eu já falei que eu sei montar esse negócio aqui. Eu sei fazer o bagulho top aqui. Não, mano. Você não cura com nada. Mano, eu, sei fazer, fazer mais nome, mano, eu é. sei fazer o bagulho top aqui. Mano. Eu sei, mano. É assim que eu faço lá na minha quebrada. E, mano, o que fica top. Fica fumaceira, mano. Fica carbura pra cacete. tá trocador causa... aqui, ó. mano. Próximo mano, início, mano, mano. Mano, é assim que é top. Não, velho. É assim é tá errado, mano. E aí? Tá aceso aí já? Mano, tá top, tá top. Rapidão. Top, não, top. Tá... top. Então passa pra mim depois, pra saber como é que tá. Relaxa, mano, tá na rodinha aqui, tu vai ser segundo. Massa, né? massa, assim que eu gosto. E aí, rapaziada? Fala pior, tá bom? Que você. É? Olha, não, moleque doido. Ih, passa pra mim isso aqui depois. Claro, ah, mano, tu tá na roda. Não, roda. não, não Caminho de filho, eu tava, era segundo, filho. Não, mas não tinha espaço aqui. Não, não meu irmão, mas você tá querendo aqui, furar mano. a roda, você não pode furar a roda, não. Eu mano. vou seguir a roda, mano. Não, não, não, não. Palhaçada, segui a roda, pô. Tem que passar pra mim. Mas, mano, tem que seguir a roda. É, mano, cara, já estamos aí, ó. Meia calma, hora. Mano. Tô acendendo, tô acelendo. Meu irmão, já tem mó tempão com esse nargue aí. Tô acendendo, mano, tô acendendo. Passou muito tempo, mano. Esse bicho não passa o um filho. Olha a, a regra, filho. Fuma três puxadas e passa pro coleguinha é. do lado. Mano. mano, calma aí, velho. Oh. Mano, eu tu... montei o rosto. Ah, eu só quero saber, ir. mano. Tu é contratado pela Superbonda e agora, meu irmão, passa a porra. Mano. Mas por que a Superbonda? Ah, um monte de cola do caralho que Mano, eu já falo... Mano, mano calma, mano. Eu já falei que eu tô acendendo, velho. Vocês vão ficar reclamando? Passa aí, meu. Já deu tempo. Mano, você é Já acabou. Você se acalma. Deixa eu fazer aqui o serviço. Já acabou a essência, meu irmão. Passa essa porra, pelo menos. A gente quer fumar também, velho. Mano, acabei de receber Fala, Bezão, moleque Pô, doido Pô, mano, vi ali, mano, esse carvão top Esse alumínio, tá acabando aí o Roche Bora montar outro ali, ó, meter bala Pô, mano, é que Tu pegou o meu melhor carvão, né, velho? Não, mano, mas tava ali de boa, velho Tinha mais um ali, tá suave, velho Ah, é, tu escolheu logo o melhor, né? E o alumínio, mano Tá acabando também, tipo Vocês estão se pegando sempre, velho Não, mano, não se preocupe, velho Próximo rolê é por minha conta, entendeu? Pode ficar tranquilo, mas, mano é sempre o próximo rolê, né, velho? Não, é. mas é porque tá ligado, né? Vai virar um mês, eu vou Tô... receber Tô... e tudo mais, Tô... velho. Tá okay. tranquilo, relaxa, vou lá montar um host top pra nós. Entendi. Sempre o mesmo, sempre o mesmo. Fala, filho. Fala, não, boa demais. Tranquilo. Então, vou pegar tem a gente expressada aqui, que eu vou ter um rolêzinho ali, mas eu te devolvo, pode deixar, tá? Tô, mano, como é que você vai devolver assim, nessa Pô, deixar, né? Pô, pode deixar. Não, é pago, pode deixar. Mês que vem a gente acerta isso. Mas, velho. mano, tem uma, tem uma essência mais de boa. Não, mas é tipo lá, acho... lá o pessoal só gosta de tangis, entendeu? Ah, entendi. Aí como tava né? isso, ah, como tava meio sem grana e eu lembrei de você, aquele cara, ah, aquele cara sempre tem tangis, mais tangis, ah, então. Mas, mano, essa daí é que eu mais gosto, né, velho? Não, mas relaxa, eu vou te. Deixa eu devolver, pô. Eu vou comprar pra você, não se preocupa não, pô. Ah, tá. E você não vai fumar aqui comigo, né? Você vai fumar. Não, não. Eu vou ter que fumar lá no rolê porque eu tô meio que atrasado, ah, é, entendeu? Ah, entendi. Tá. Tá? A minha... Mas relaxa, a gente combina depois de fumar, se preocupa não. Só que, não, beleza. espetacular, filho. Cítrico, é? É. Não, para Cítrico é, mano. Cítrico é incrível, cítrico é vida. Tem um limãozinho, tem uma laranja ali pra completar, pra fazer, uma mano. Mano, ficou muito assim, é mano. É, é claranjinha, enfim, ó. Fino do fino. fino. Não, deixa eu fumar aqui, é, velho. Calma isso. aí, é rapidão. É o pedágio agora, é Ah, mas tá boa, né? Tem que, tem tá que, que, é que ter o né? Véio, tá incrível, Deixa eu ver se tem que soprar primeiro, meu. Vai ver, moleque, aquele gostinho, não. ó. Sensacional. É bem incrível, de verdade. Parece que foi de Deus Não, fuma direito, não vai, Puxa aquela fumaça, mano. solta aquela fumaça Tu ah, vai sentir <risos> Não, mano, você tá de sacanagem, né, velho? Mano, velho de, de onde vocês arranjaram isso, mano? Caralho Nossa, mano, você tá incrível, velho Para, para Você tá incrível, não Você fumou errado, fumou de não, novo Não, eu é Mano, vou tossir de novo, velho não, né, não vai, não vai, não Não vai, vai confia, ó, confia Se tossir, é tá tapão Mano, tá ruim, velho não tá, não tá, cara. Como não é possível, tá ruim? Isso, você reclama de tudo. Vaza, sai da minha casa. Ui, tá bom, ah. mano. Ah, reclama de tudo, é, não. Porra. Tá certo, mano. Aqui, Pode ó, comprei esse narguinho novo aqui, ó. Vamos fumar nele, pô. Mó topzão, ó. Mão bonitinho, rosinha, com preto aqui, combinação perfeita. Pô, mano. Esse é meu pai, né, velho? Olha por que, pô? Minizinho assim, ó. Tipo, qualquer lugar. Ah, não, mano. mano, aqui, ó. Você não. Filha, fumar no Uca não, mano? Não, Uca dá um muito trabalho, pô. Esse aqui é simples, mano. Pô, mano, mas. Sei lá, mano. Tô comprando tabacaria aqui, não é porque, velho. É da Polônia, velho. Pô, Polônia, filho. Tão longe. Pra que você trouxe narguinho tão longe? Mano, eu tenho um Eagle também, se você quiser lá dos Estados Unidos, velho. Pra que tomar mano, um Eagle aqui, velho? Eu acho o um pouco paia, velho. Não sei, mano. Ele é pequeno, eu não gosto de Nargo pequeno, velho. Eu acho meio paia. Tipo, duvido que isso daí carbura como isso daqui. Moleque, aqui faz uma fumaça excelente. Não, mano, mas você não tá entendendo. A fumaça aqui é diferente, velho. Aí agora você fala, diferente de como? É vermelha porra? Diferente do quê? Sai ouro dela? Não, mano, o bagulho é top. Eu pensando em comprar a essência da Tangis, filho. Não tá, mas assim, eu não tenho muita especialidade mano, nelas. Ela é muito top, mano, sério, ela é muito boa, velho. Ô, oh, me diga algumas aí pra, pra comprar, pô. Mano, eu acho que você devia apostar na hora de solda, velho. É uma laranjinha, mano. Top pra caralho, mano. Cacete, velho. Eu acho que é uma das melhores essências que eu já vi, velho. Massa, eu gosto dessa parada. Véio. Ela é meio cítrica, né? Laranjinha mano, ela é, é citrica. Muito velho. Misturar com o quê? Mano, ela é incrível, sério, você pode misturar, velho. Acho que com o limão da Tangias mesmo, mano, é cabuloso. Massa, mano. massa. Eu também tô meio enjoado do meu nargo, tô, em... <risos> tô, tô pensando em trocar ele, cansei já. Mano, eu acho que você devia apostar ó, o Uca, mano, ele é muito massa. Ah, véio. mas aí sai muito do meu padrão de... de mas, massa. mano, sério, você tem que, velho, tentar uns nargs assim, velho, importados, ele é muito top, velho, de verdade. Mas tem diferença no fluxo, essas paradas, ou não? Mano, ele é velho. E, ele... mano? Tá a mesma hora tentando passar a mangueira pra mim ou eu tento pegar tudo? Não mano, eu tô Vixe. fumando ainda, acabei de, passar, acabei de receber, velho, tá de boa. O que mano? Não mano, tá um tempão assim eu tô querendo receber a mangueira Nossa, véio, tá pra mano. fumar. Tá de boa. Mano, você tem que apostar realmente nessas paradas, tipo... Um o importado, um fluxo, hum. velho. Realmente, velho, é incrível. tem um roche top aqui pra nós. Massa. E mano, passa aí, tá ligado? Vamos fumar mano, deixa eu botar aqui o um carnavãozinho pra nós, você ser top. Né? Aqui. Hum. Chama. Mano, esse roche aqui, mano, eu me dediquei, velho. Eu fiz um mix, mano, cabuloso, a furação tá top. É véio. mesmo? Fez mix do que? Mano, eu peguei umas, umas tartinal que tinha ali no armário, só que mano, só coisa top. Uns bagulhos cítricos, muito doido mano. Ele deve ficar massa esse roche, velho. É mesmo não? Não, O que você tá fazendo? Ué, o acente é o que colocou Não, é eu que tenho que acender, filho. Eu coloquei o carvão para acender, pô. Mano, calma, calma calma Rapidão. Mano, quem montou o que acende o rocha, velho? Não, quem colocou o carvão acende o rocha? Pra mano, mim, velho, o Nag é meu me jurar, Já vi isso acontecer, mano. O dono do Nar acende os Mano, é o seguinte. A Lei, vocês nunca leram os 10 monramentos do NARC. Quem monta o rocha acende, velho. Não, então você me é diferente, então. Eu li o um que me passaram há 10 anos atrás, filho. Que é não. falando que quem colocou carvão é quem monta. Tudo bem, não. Eu é entendido. quem acende. Eu entendi isso. Eu, vou, eu quero respeitar. Se eu uma narme, eu era um embriãozinho. Mas, mano... as. Outros tempos mudam, as coisas evoluem. Quem monta o rocha acende, velho. Aí ah, o dono do Narco se folha, isso tudo, né? Mano, o dono do nargo vai ficar de boa e vai ser o segundo. A roda vai continuar. Que segundo? Não, se for assim também, eu acho que é o segundo do, que, do ah, carro. Ah, então acho que a mangueira flutua aqui e passa claro, a Não tem lógica não, porra. Não, eu vou acender. E aí, mano, como é que tá a vida, velho? Pô, mano, tá top, velho, tá ligando, né? Primeiro semestre aí, vai começar a facu mano, vai ser top. Top, top Mas tá fazendo difícil. o que, mano? Fazendo o que lá? Pô, mano, eu tô vendo aí, de repente, fazer uma DM, uma publicidade, tá ligado? Eu o ainda top, tô decidindo mano. Da hora, velho Mas eu vi também, mano, uns cursos muito top lá, velho Tipo, Comunicação Digital, Cinema, mano, achei que incrível Que isso, velho! Oh, muito só cara isso, mano É, mano, mano muita, velho, muita variedade Pô, você pode é. fumar o para pra não deixar queimar? Claro, claro Não, mas, mano, fala aí, tipo... E a família? Como é que tá, mano? Pô, velho, tá tra... é, voltou véio. a trabalhar agora, tá ligado, mano? Caralho, que massa, velho. Nossa, mano, tem que voltar lá, tem que ver seu irmã. Tem, velho, a gente se mudou pô, agora. Tá vai com. Que... vai queimar o Essência, pô. Não, para, velho, vou fumar, Ou então passa. Acabei de receber, velho, calma aí. Saquei, mano. Mas, velho, mas fala aí, você ainda tá andando com o João, velho? Pô, mano, tô, velho. O bicho ainda tá trabalhando, só que vai largar o trabalho dele. Aí fui lá ontem fumar o um Narg, né, naquele pique, velho oh, Ô, isso aí não é microfone não Ou fuma, ou passa, ou conversa, mano. Ah, acabei de receber, mano, fica calma aí, velho Mas você vai queimar a essência, pô não Gastei mal cara a essência Calma, velho não, não, vai dar, tá você tem que fumar, realmente Ah, eu mal, gente Mas, mano, esse tênis aí, tipo, é top, mano Top, velho, fui na Outlet, mano, ó, incrível, velho Fino do fino Ah, mas esse tênis aí, mano é top, velho. Ô, oh, mano, comprei no Outland, velho. Top demais aí. Tá ah, não, não. não tô desistindo de você, Eu filho. Vou pegar o torrão e montar é esse bom. negócio aqui. Você Sim. não pode conversar, porra. Que isso. Fala, galera. Terminamos aqui mais um. Espero que vocês tenham gostado. Trazer um, um novo quadro aí pro canal. Essa parada mais de skate. Gostaram? O que, é que tem que fazer? Tem que deixar o like. Se você tá vendo pela primeira vez, se inscreve no canal. E compartilha pros seus amigos também aí pra eles se inscreverem, ó. Mano, se você viu algum desses tops aqui, lembrou de um amigo seu, mano, compartilha, marca ele, manda pra ele nas redes sociais, pra, mano, dar aquela indiretazinha, aquele amigo mão de cola. Eu tenho certeza que todo mundo tem um. Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de ver os outros vídeos, tem um vídeo que tem um desafio, veja, faça o desafio, curta lá e mande pra gente que a gente vai. A pessoa vai ganhar um rocha, olha lá! E se vocês estão gostando da presença do Vinão, já é o segundo vídeo que ele tá aparecendo aqui no canal. Mano, chuva de like aqui nesse né? caralho aqui, mano. É pra, mano, arrombar a porra do botãozinho do like. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Por aí! Valeu! Valeu.